A série The Good Place está indo para a quarta e última temporada. A gente também tá meio feliz e triste, né? <risos> Só que a gente vai falar das nossas expectativas sobre esse último ano de uma série maravilhosa. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é o TV, TV em em cores. Cores. Já pedindo aquele like, porque afinal é The Good Place. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho, que ele é muito importante. Por que ele é importante? Mesmo? Com ele, notificação de vídeo novo, chega direto pra você. Vamos lá? Gente, a gente vai falar da quarta temporada, então tem spoilers de pelo menos três. Não reclamem aqui é que ele tem spoiler. <risos> a gente já tá dando aviso. Se não viu The Good Place, Netflix está aí pra você. E se você não souber sobre o que é a seria, a gente tem alguns vídeos acho falando, sério. assim, porque a gente já, assim, rasgou cedo pra essa série que ela Muita Então, assim, se preparem e a gente vai começar agora, né? Pra quem não lembra, a terceira temporada acabou com um final, assim, terrível de doloroso, que foi o Tilly perdendo a memória. E eu acho que... Ninguém esperava que isso fosse acontecer, realmente. É, a situação é meio bizarra, né? Porque tem todo um problema que... Óbvio, gente, já sabemos aqui que vai ter spoiler. Então, The Good Place, na verdade, é o The Bad Place, né? O lugar ruim. Então... Já é, <risos> teve todo aquele rolê que a série foi incrível ao longo desses três anos pra mostrar que aquele sistema não era muito confiável e era meio injusto pros seres humanos. E aí, na última temporada, agora, eles vão tentar rever aquele conceito do Good Place pra testar, pra ver se os humanos realmente são salváveis ou não. Só que teve a treta lá que todo mundo que eles vão tentar salvar são pessoas que foram horríveis com eles em vida, né? Imagina aquela pessoa que te fez bullying, você tendo que melhorar ela depois que você morreu, assim, você queria paz no paraíso, você mas não que é, resolver. Mas você não estava no paraíso, você não era é uma pessoa muito agradável então agora você vai devolver pro karma tudo que o karma está te dando. É, e a questão é essa, né? A gente tem que provar que eles são pessoas boas e aquelas pessoas também são boas, sendo que eles estão uma relação péssima, porque em vida eles foram horríveis uns com os outros, né? E é isso. Eu acho que mostra muito que as pessoas não são sempre boas. Elas podem se tornar boas. Eu acho que The Good Place foi um trabalho muito grande pra mostrar que a gente tem uma coisa por dentro, mas a gente sempre pode escolher ser melhor. É, a Janet chega e fala isso um pouquinho no, no final Sim. da temporada terceira. Que ela fala que seres humanos eles são caóticos, o mundo é caótico. Mas as relações de seres humanos é o que importa. A gente criar relações boas, afetivas e assim responsáveis que façam bem pra gente, né? É o que mais importa e é o que faz a gente tentar ficar são todo dia. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. The Good Place tem muito disso nessas <risos> gravavoltas bizarras. Mas eu espero muito que eles consigam ir pra The Good Place, sério. É, não, eles, eles merecem. Eles já fizeram tudo que eles podiam, sabe? E assim, eu acho que é muito interessante a gente ver depois de três temporadas <risos> Que todo o processo que eles tiveram foi sempre muito intenso, tipo, não, nós vamos ser melhores. É, que foi exatamente isso. Eles foram pra um negócio que era pra ser inferno, e eles melhoraram muito. Eles melhoraram muito, e eles, né? muito. eles mostraram, os humanos, a gente, a gente tem uma coisa de querer se ajudar e querer ser melhor. E assim, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tem, porque a gente tem falhas, é normal. Mas o carinho e, e, a, e a expectativa e a tentativa, elas são importantes, sabe? É, eu acho que esses três anos de Good Place foram muito legais porque eles conseguiram lidar com vários debates, né, de religião, de filosofia, pra tentar, de uma forma muito leve, né, a gente já falou em outros vídeos sobre isso, de uma forma muito leve, é falar sobre a psique humana, sobre como é que a gente fala de índole de ética, de ser pessoas boas todo dia, mesmo depois da morte, né? E o que significa ter uma relação? O que significa você criar uma relação com alguém? Eu acho que The Good Place mostra muito que você pode ser 100% diferente daquela outra pessoa, mas isso não impede você de criar uma conexão com ela. É, e é bacana a gente poder ter uma série que é muito democrática no elenco, tem várias pessoas de diversas etnias e, de certas formas, sexualidades também, mas é muito bacana a gente poder ter uma série que tem muitas pessoas com essa diversidade Cidade terminando, não sendo cancelada, Sim. terminando nos seus próprios termos. E é uma celebração que a gente tem que ter, que não é todo dia que a gente tem, né? A gente <risos> pede todo É isso, né? Quarta <risos> temporada é. Pode ser pouco pra algumas pessoas, mas pra mim eu acho que acho... ter uma história muito boa, foi redondinho, foi, foi bem bacana. A gente tem que parar de achar que série boa só tem que ter 10, 20 temporadas. Exato. Não, uma série boa pode ter muito conteúdo em quatro temporadas com 13, 15 episódios, não tem problema. Eu acho que The Good Place mostrou principalmente isso, que ele conseguiu ser muito conciso em tudo que ele escreveu. Total. E... Assim, a terceira temporada eu falava, ok, tem coisas aqui que eu não gostei tanto, mas eu entendo porque elas estão aqui, elas fazem sentido e tudo encaixava. Então, assim, eu tô com muita expectativa da quarta temporada ter mais ou menos isso. É. Que, eu não sei o que, que é, mas vem coisa que vai fazer sentido. Exatamente. A gente, eu acho que The Good Place foi uma série que todo ano a gente sempre esperava uma reveravolta. E assim, gente as ideias das pessoas são, são finitas, né? elas terminam. Então é bom a gente poder terminar dessa forma. A gente teve uma última reviravolta na terceira temporada e a gente espera que seja um bom final, né? Eu acho que eles vão arrasar nesse final, vai ser muito, muito bom. Tem um elenco muito bom. E não tem por que eles errarem, né? Já acertaram tanto até agora, eu acho difícil errar no final. E agora, né, a gente quer saber de vocês quais são as suas expectativas para The Good Place na última temporada, né? Se vocês não viram, sinto muito por chegarem até aqui Mas e ver pegar lá assistir. todos spoilers. Vai lá assistir. E assiste os nossos outros vídeos sobre The Good Place, a gente gosta muito deles, que a gente gosta muito de The Good Place. A gente tá cheio de playlist, gente, falando sobre The Good Place, sobre série, videogame, tudo aí. Vocês podem assistir pra poderem dar cada vez mais força aqui pro TV em cores crescer. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. tchau.